Olá pessoal do Território Vivo da Atenção Primária, estamos aqui direto do Welcome Tomorrow em São Paulo e a gente encontrou aqui com um líder em saúde, uma grande personalidade, é um prazer estar aqui recebendo ele no nosso canal. Cláudio Lettenberg, e a gente queria perguntar para ele um pouquinho dessa discussão, né, que a saúde do futuro é, é humana, como é que a gente pode aí contribuir pensando em Atenção Primária e o futuro digital, é, Revolução 4.0, Sociedade 5.0, o que, que ele pode dar para a gente aí de recado é, para os nossos ouvintes da Atenção Primária aqui direto de São Paulo. E primeiro eu queria agradecer essa participação. Eu que eu quero agradecer, eu acho que é um privilégio poder falar com você e com quem está nos assistindo. Na realidade, eu acho que a primeira questão é a gente eliminar o mito da tecnologia. Nós temos, é, eu acho que exagerado na valorização, na importância da tecnologia, como sendo a resposta para todos os males. Quando a gente sabe que a atenção primária, com coordenação do cuidado, tem uma capacidade resolutiva em até 80% das vezes uma única consulta. O estabelecimento de centros dessa natureza diminui as taxas de internação acima de 20%. E aí, no fundo, o que você tem? Nada mais, nada menos do que profissionais que conseguem enxergar os problemas mais prevalentes, trabalhar com as doenças mais representativas, que são as doenças neurocardiovasculares, abordar as questões relacionadas à diabetes e logicamente, aquilo que for mais alta complexidade, do que precisar de mais recursos, encaminhar, aí sim, onde a tecnologia passa a ser importante. Nós estamos vivendo um momento importante, você vai presenciar hoje aqui, toda a discussão que você bem pontua a respeito do cenário digital. O cenário digital, ele traz a possibilidade da construção de amplos bancos de dados. Esses bancos de dados se conversando, logicamente, aí oportunidade de aumentar a eficiência, a efetividade, árvores neuronais, inteligência artificial, a internet das coisas. Isso traz maior comunicabilidade, com mais assertividade e maior precisão. Isso colabora para quem tem uma saúde mais presente. Onde fica o ser humano? Que é aquilo que você certamente pensou ao iniciar essa pergunta. O ser humano é insubstituível, quer dizer, o papel do médico, da equipe multiprofissional, no sentido de trazer conforto, confiança, trazer, acima de tudo, o sentido da humanização verdadeira. Quer dizer, isso jamais vai ser substituído. O que nós podemos ver é que algumas robotizações vão existir, não vai diminuir a necessidade de capital humano, pelo contrário, quanto mais se automatiza, surgem outras necessidades que são correlatas. Mas acho que é um momento mágico e o mais gostoso é poder dividir com vocês, poder viver intensamente. Eu estou apaixonado, entusiasmado e feliz. E só quero te agradecer por poder estar aqui levando um pouquinho da minha mensagem, uma mensagem otimista para o cenário da saúde do nosso país. Muito obrigada. E aproveitar aqui a oportunidade, né, gente, que é um, um presente estar aqui com ele, e perguntar sobre o quadro do que a gente estudou aí o Triple E o quarto objetivo, ele vem falar dessa importância do profissional de saúde. E como a gente, o nosso público do canal, é voltado mais para os profissionais, atenção primária, queria que você trouxesse um pouquinho pra gente aí um recado para esses, esses profissionais que estão aí pelo país todo, é, o que, que a gente pode esperar aí dessa valorização também do profissional? Olha, talvez uma das grandes dificuldades que nós tenhamos seja o dialogar qual é a prioridade da nossa atividade e se colocar sempre a serviço daqueles a quem nós estamos atendendo. Isso não significa menosprezar os nossos próprios interesses. Isso não significa lateralizar uma priorização a interesses que não são pertinentes. Isso é legítimo. Agora, a gente não pode ser mais importante do que o paciente. E o quádruplo em justamente, ele traz essa valorização e, mais do que isso, todo um cenário de capacitação. Porque com o cenário do envelhecimento, com as novas tecnologias, nós vamos ter que adquirir novas habilidades. Aquele cirurgião do passado, que era um grande é, é, operador, que abria grandes incisões, ele não existe mais. Mas a gente tem que capacitar um outro tipo de cirurgião que lida com uma cirurgia minimamente invasiva e que lida com robótica. A cirurgia de catarata, que é aquilo que eu faço, como ela era feita há 20 anos, hoje ela é totalmente diferente. Então essa capacidade no sentido de formar esses profissionais e entender sobre a lógica da necessidade do paciente aproximando linguagens entendendo demandas específicas logicamente isso surge com o quadro EM, que a gente tem que valorizar a gente falou muito da tripla meta, mas agora temos que inserir de fato, aliás não só os médicos, eu acho que são todos os profissionais que atendem à saúde. Eles são vitais, precisam ser capacitados e têm que aprender a lidar com esse novo momento da saúde, como você chamou, a Sociedade 5.0. Exatamente. Muito obrigada, Cláudia. A gente poderia ficar horas aqui, né? mas ele tem aí a palestra dele também. Tem outras pessoas aí que vão aproveitar essa parceria, essa, esse conhecimento aqui. Eu, coloquei, eu marquei lá, falei, é um, um líder em saúde e um líder em humanidades, por porque ele sempre traz a questão da importância do ser humano também, da humanização desse espaço de saúde, né? como um bom profissional de saúde também né? que somos. Então, queria mais uma vez agradecer o Território Vivo da Atenção Primária, direto de São Paulo. Até a próxima, pessoal!